Não sei porque está falando da Gamax, estamos aqui com mais um vídeo e hoje um jogo RPG Maker Undertale Vamos prestar atenção Um dia uma guerra quebrou O alinhamento das duas raças Depois de uma grande batalha os humanos foram vitoriosos Eles selaram os monstros Com um feitiço mágico Muitos anos depois Mount Ebbot 2000 e alguma coisa. Lendas dizem que, para aqueles que subirem a montanha, nunca mais retornarão. Aí a menininha. E ela caiu. Aí ela caiu. Aí ela caiu. Meteu a cara no chão. Se espatifou. estava tá, em um lugar muito louco, muito louco. Undertale. Bom, enfim, Undertale é um jogo que muita gente vem falando. Você tava falando para jogar até. Aí eu decidi então, né, gravar, voltando aqui, pa, madre, boa. Z confirma. X cancela, C é menu, ou ctrl, eu prefiro C. F4 é full screen, tá. Esc, segura Esc para pra sair. Quando o HP chegar a zero, você morre. Como é que funciona? Não sei, é experiência de primeira, gente, não sei. O nome do... Do mano caído. Uh... Vai ser a Ju... Aí, temos a nossa, a nossa querida amiga Jurema Não sei se aquela é uma menina ou um menino. Se for um menino vai ser o Jurema O nome está correto? Acho que tá, né? Jurema Vamos agora viver a aventura de Jurema Uma coisa interessante desse jogo é Que fala que você não precisa matar ninguém Eu não sei direito como é que funciona Eita porra Jurema o Jurema, O Jurema, que, que é isso Jurema? não sei como é que funciona esse jogo. Meu menu, item. Oh, carai. Ah, tá. Status. Jurema. Nível 1. Arma, bastão. Bom, parece um RPG bem... Não tem um item. Parece um RPG bem padrão, assim, né? Ó. Vamos, Jurema! Uma florzinha. Ai, é só uma flor! Flowey! Não, eu sou Flowey. Flowey, a ah, flor. Hum. Você é novo aqui embaixo, não é? É. Você parece estar tão confusa. É. alguém tem que arrumar as coisas por aqui. Acho que eu mesmo terei que fazer isso. Pronta, vamos lá. Viu esse coração? Isso aqui é sua alma. O que, que foi? Tá, isso aqui é minha alma. e beleza, ela tá aqui. Sua alma começa fraca, mas ela vai crescendo forte conforme você vai ganhando muita XP. Que level começar? Ah, o que? Ah, o level funciona como? Ah, é, é, LV? De amor, claro, de love. Você quer um pouco de amor, não quer? Não se preocupe, eu vou é, compartilhar um pouco. Aqui está amor é compartilhado por tudo. Um, uma pequena. É. é ah, ela, ela inventou um gênero, um, um gênero tipo. Amigavelmente. Pétalas amigável. Pronto. Pega o, o máximo que você conseguir. Eita! Você é idiota! Nesse mundo, tudo é... Tudo mata. Tá porra! Matar ou ser morto. Por que você acha que alguém iria te dar uma oportunidade como essa? Eita porra! Morra! Ah, meu! Isso aí! Morre, Flowey! Que criatura terrível! Há ah, uma. uma inocente. uma. Ah, uma pessoa pequena e inocente. Ah, não tenha medo, minha criança. Eu sou o Toriel O... A guardiã das ruínas Ao passar por cada lugar Todo dia é, Ela passa todo dia aqui pra ver se alguém Caiu aqui embaixo Você é o primeiro humano que vem aqui em muito tempo Vinha Eu iria querer você Através dessas catacumbas Esse é o... É, Siga-me Aqui ah, ótimo A escuridão das ruínas estão a, a, a logo à frente. Enchendo você, de seja de determinação. HP foi restaurado. Ah, que salva! Jurema! Ô oh, Zurema! Eu sou o Zurema, mulher! Você não sabe meu nome! Como assim? Eita porra! Bem-vindo à sua nova casa, Inocente. Tipo, pequenino inocente. É, Permita-me educar você das operações de como funciona as ruínas. As ruínas são cheias de puzzles, é, fusões entre diversidades e chaves. Você precisa resolver eles para passar de porta em porta, por favor. Ah, tem ah, uma plaquinha aqui. Apenas os sem-medos podem conseguir, os corajosos. É... Apenas os sem-medos podem proceder, os corajosos e os tolos. Ambos não pegam o caminho do meio. Ah, então... Ah tá, entendi mais ou menos. Para fazer progresso aqui, você precisará apertar várias... Ativar várias alavancas ou chãos. Não se preocupe. Eu... Eu vou avisar qual que você precisa, vamos ver. Fique no caminho. E eu saí do caminho já. Pressione Z para ler as... Ah, tô apertando Enter. Z é melhor. A primeira está logo ali na parede. Beleza. Uau. Ah, pressione a na esquerda. Atendi, mais ou menos. Esplêndido. Esplêndido. Como se fosse difícil. Eu sou orgulhosa de você, pequeno, pequenina. É Jurema Por favor, senhora me chame de Jurema Um humano vivendo aqui embaixo, monstros poderão atacar você Você precisará estar preparada para essa situação Entretanto, não se preocupe, o processo é simples Quando você encontrar um monstro, você irá entrar em uma luta Enquanto você está em uma luta, é, você tem que usar uma conversa amigável Isso irá resolver os, os conflitos Pratique andando em cima dele. Ai meu Deus, vamos aqui. Você encontrou, vamos fazer um ato. Dame, talk. Tá, okay. Você falou com Dame. não parece que tem muita conversa. Tutorial parece estar feliz com você. Você venceu. Uau, muito bom. Isso é muito bom. Bom, tem outro puzzle nessa sala. É... Eu me pergunto se você conseguirá resolver Lógico, porque eu sou Jurema Zurema, A caçadora de, de amizades Eita, pô Então a gente pode lutar Assim ganhando XP Ou realizar um ato De bondade, então tem tipo uns negócios Vamos lá Cumprimentar Ele não entende o que você disse Mas pulou <risos> ah ótimo tipo um <filho> da puta <risos> Que isso A sala ao lado É a sala a, É as é tipo a, o nome dela é a sala ao lado um Bagulho assim Eita porra espinho Espinho não é legal Esse é o É o puzzle Mas aqui Segurei minha mão por um momento Caralho pode ser um. vão começar a ficar um pouco perigosos agora Ah, que ótimo Você fez excelente Até, até aqui então Entretanto Eu tenho que Pedir um Um favor Complicado para você Eu gostaria de andar até o fim dessa sala Eu queria que você andasse até o fim dessa sala sozinha Me desculpe por isso Ai meu Deus Tá. Não tem nada acontecendo ainda, gente. Uh! Zurema! Então, essa sala é gigante. Oh, sei lá. É um puzzle aqui também. Não, não é um puzzle. Minha criança, é, não se preocupe. Eu não, deixi, não deixarei você. Eu estava atrás desse, desse pilar o tempo todo. Obrigado por acreditar em mim. Entretanto, tem uma, coisa, uma razão importante para esse exercício. Para testar a sua independência. É, você tem que ficar só so, É que você... Ela vai ter que fazer arrumar algum serviço e vai me deixar sozinho por um tempo. Por favor, fique aqui. É muito perigoso você explorar sozinho. Eu tenho uma... Uma ideia, eu vou te dar um telefone. Se você precisar de, de alguma coisa, é só ligar. Fique bem, ok? De, ligando. Aqui é a Você apenas ligou para falar: Oi? Ah, oi. Espero que seja o suficiente mais podemos falar para, para. para. Falar sobre mim. Ok, né? Ligando. Aqui é a teorial, Você quer saber mais sobre mim? Bom. Estou. Estou com medo que não tem muito o que dizer. Eu sou apenas uma, uma pequena senhora. Sem nenhuma preocupação. Ok, né? Então vamos. Oi? Aqui é a Toriel. É. Você não saiu da sala, saiu. Tem alguns passos à frente que eu tenho que explicar ainda. Vai ser muito perigoso você tentar resolver por você. Fique bem, ok? Oi, gente. Yay, yeah, save. Vamos ser legal. Vamos ver o que acontece quando a gente luta. Desculpe ah, a gente tem que desviar, que legal Então vamos lá Toma Você ganhou 2 de XP Ah Ah, caí nas folhinhas Vamos para a esquerda Uh Ah, tem de esposa Uh, uh. Ele tem quatro de ataque A, vi é. A vida é difícil Para esse inimigo Rabbit, rabbit Eita porra uh. É Cumprimentar Ele não entende o que você disse Ai uh. Vamos lá Vamos fazer isso ele está com medo Então a gente vai ter que lutar com ele, gente Nossa, quase Sei lá, vamos tentar Cumprimentar ele Só pra ver o que acontece O Rogo parece ser lutante Ué não tem que ser misericórdia Espera, Ah, dá pra... Dá pra assustar ele, tipo, sai daqui. E eu fui no mesmo lugar. Caralho. Caralho. Aí, agora foi. Trududim. Oi, aqui é a Daniel. Por nenhuma razão em particular, o que você prefere? Se é um... Se eu não me engano, é tipo um doce... O outro lá eu também não sabia o que era. Oi, aqui é a Doriel. Você não odeia manteiga de almendonha? Acho que é isso. Não, não, não. Eu sei qual é a sua preferência, mas... Você viraria o seu nariz se você achasse isso no seu prato? Certo, certo, eu entendo. Obrigado por ser paciente. E ela queria me dar uma surpresa. Isso três é existe ao quatro pedras para empurrar. Aqui só tem uma, ok. Sai daqui, sabinho. Ai meu deus, ui, vamos fazer carinho. Ai ele já está assustado. Ai minha vida. Sai daqui. Oh, já entendi, já entendi esse, já entendi esse puzzle. Ai, meu Deus. Ah, vai, vamos matar. Não tô com paciência. Sexy Wiggle. Nossa senhora, sério isso? Ah, não vai matar. Ai, fodeu. É, ele começou a estragar, sei lá, um bagulho assim. Morreu ganhou 3xp? Vamos lá, é aqui, aqui, para aqui, vem aqui e. Você não leu as cartas? Ah, aí depois. Ah, tá. Calma aí, gente. Vamos ver se eu consigo consolar ele. Ele começou a chorar e correu. Aí, viu gente, como a gente é bonzinho. É que não tava com paciência daquele bicho, não. Então é aqui, vem até aqui, sobe, vem até aqui, desce de novo, vem aqui. Nossa, sou mito. Isso não parece difícil também. Eita porra... Ai, eu vou morrer. Aqui eu morro. Sai daqui, vocês. Uou. Eu disse que você... Eu disse que você poderia me empurrar. Hã? Ah, então você está pedindo para poder me empurrar. Ah, apenas para você. Hã? Você quer... Que eu me movo mais. Tudo bem. Que tal assim? Hã? Era a direção errada? <risos> ah, eu acho que eu entendi. <risos> Isso aí. Pedra, você quase me matou. Ah? Você quer que eu fique ali? Você tem que me dar o propósito real. Meu Deus. Você vê, né, gente? sabendo que o rato possa um dia sair. Ah! Isso, tinha gente, com determinação. Tem essa, agora eu sei da onde que é aquele negócio do Ender Simulator. Nossa, desse nós que referência, caralho. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, favoritos e se inscrevam no canal compartilhe o vídeo, se vocês estiverem gostando E eu, aí eu posso continuar fazendo Vídeo, se não eu vou jogar por mim mesmo Depende de vocês Mas Então até o próximo vídeo Gente, então pessoal Falou